E aí, gangue do mal! Como é que vocês estão? Tudo da hora? Vamos para mais um vídeo aí do canal? O pessoal que segue lá no meu Instagram já tá ligado que esse carro aqui é da minha esposa e tá com a junta do cabeçote queimada, né? Eu acho que é a junta do cabeçote, tomara que seja. Tomara, deus que seja. Porque... A Juliana saiu aí esses dia gravar um clipe aí. Esses dia não, faz um tempinho já. Bastante tempo. E aí tirou um peguinha com. Então, aí chegou aqui falando que o carro tava esquentando. Aí eu saí para dar uma volta e eu vi que a junta ali parece que foi pro azeite. Mas faz parte. A junta já era reutilizada. Que eu uso junta de aço, né, da original Vox. Isso também é uma dica importante que se você for turbinar seu carro, tem que ser junta original Vox. Se você colocar essas outras marquinhas aí que vende aí em autopeça que custa 60, 70 conto, ela não aguenta não, ela é bem fraquinha, tá? A Vox eu pago aí uma média de 130, 140 reais na concessionária. Mas tem que ser, para aguentar tem que ser. Dura bastante. Essa daqui eu reutilizei ela, que ela era de quando era carburado. Aí eu passei para injeção, desmontei tudo, tal, revisei e usei a mesma junta. Só dei uma tintinha e usei a mesma. Aí durou mais uns meses ainda. Fechou? Então é isso. Vou desmontar para ver o que aconteceu. Tem que ser no cuidadinho para não riscar nada tal. E para você que é novo aí no canal, seja bem-vindo. E dá tempo de sair fora ainda, hein? Sai do vídeo aí que senão você vai ser infectado aí pela... Pela... Pelo, pelo canal, hein, meu? Aí desmontar tudo o carro. As mulherada me chama no... no... No Instagram reclamando que depois que começou a assistir desmontou tudo o carro e o carro tá parado. Só quer saber de carro. Mas é isso aí. Não peço pra ninguém deixar o like. Se quiser deixar, deixa. Se não quiser deixar também não tem problema. Fechou? Vamos lá. Vou posicionar a câmera aqui de um jeitinho da hora pra... para mostrar pra vocês eu desmontando tudinho bonito Vamos lá? Bora! Vamos lá, hein? Acho que aqui ficou na posição legal, hein? Vocês acharam aí? Ficou bom, ficou? Ficou da hora. Então eu vou desmontar no cuidadinho. Quero mandar um beijo lá pro pessoal do meu grupo do WhatsApp. Eles ficam me cobrando, eu sempre esqueço. Então um abração aí, pessoal. O melhor grupo do WhatsApp do Brasil, hein? O pessoal tá lá, se ajuda demais. Sério, louco. Da hora. É... Vamos lá, vamos desmontar essa coisa aqui. Aí rapaziada, vizinho mais uma vez salvando, hein Dá um salve aí pro João Louco aí do guincho Meu vizinho aqui, parceiro Me salvou na chave, ó a Minha chave já tava no bico do corvo, toda fodida Quebrou Ela já tinha quebrado uma vez Aí eu soldei Agora fui soltar o prisioneiro ali com 13kg de torque Quebrou Aí, ó Peguei o pitão, hein Vamos ver se essa aqui não dá Eu peguei uma L também pra ver Confira que isso aqui não vai dar Aí, João, valeu, irmão Tamo junto Aí, rapaziada Deixa eu mostrar pra vocês, ó Primeiro cilindro aqui, como é que tá, ó Tá vendo? Ó os outros, ó Tá tudo bonitinho, ó Aqui no primeiro cilindro, ó para quem desacredita, ó 1.6 Miolo original, viu 250 cavalos 249 cavalos 1.6 Miolo original Cabeçote Original Comandinho 49G Aqui onde queimou aqui, ó Vou mostrar pra vocês, ó Tá vendo aqui, ó E o que que acontece? O carro não ferveu, Tá? O carro ele só esquentou Esse é um dos benefícios da Fulltec. O carro esquentou A Fulltec apitou 98 graus, chegou Paramos o carro Aí viemos de, é, parando Chegava a 90 graus, parava Jogava uma, uma aguinha na frente do radiador Continuava Então o carro não chegou a ferver Tá vendo aqui? É Aqui queimou a junta Então o carro não chegou a ferver Aí a gente conseguiu vir embora sem o carro ferver Então só trocar junta e vamos ver o que dá Vamos lá Deixa eu preparar aqui, segura aí Então, hein Agora vamos montar de novo, ó Juntinha originales Volkswagen Certo? Novinha Linda de bonita Deu um grau ali no bloco Vou mostrar, ó Deu um grauzinho Mostrar também que os pistão Não são forjados Que marca aqui é essa coisa? Focaliza aí, cuzão Motor best 81,98 milímetros 1.6 origem Esses dois prisioneiros aqui tá, tá aqui só de guia, tá? Como eu ranquei com turbina Com coletor, com tudo depois pra colocar fica meio ruim Então eu coloquei esses dois prisioneiros só de guia Importante também, pessoal Pistão Na hora de vocês for montar Não pode estar tá assim, tá? Você tem que deixar os quatro no meio Vou colocar eles no meio rapidinho E já mostro pra vocês, segura aí, rapidão Ó Deixa os quatro no meio aqui, ó Na hora que você for colocar o cabeçote Não tem perigo de empenar as válvulas, tá? Então é isso, ó Mais uma diquinha. ó Coloca os quatro pistão no meio Na hora que prender o cabeçote aqui Ele não empenha as válvulas, fechou? Se deixar um pra cima, corre o risco de empenar as válvulas Principalmente se estiver usando o comando grande Fechou? Vamos lá, hein? Ó, agora outra diquinha aqui na hora de colocar junta Junta de cabeçote, certo? Fiquei muito esperto na hora de vocês encaixarem ela aqui ó. Tá vendo que ela encaixa? Os furos aqui, ó, do parafuso Todos batem Tá vendo? Só que as passagens do óleo não bate, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó para vocês verem ó. Então, cuidado que ela tem um lado certo, ó. Esse lado tem que estar tá aqui, ó. Entendeu? Então, muita atenção na hora de trocar a junta, que ela tem um lado também, tá? Ó, agora lá, ó. Encaixou ali bonitinho, ó. Aqui é a passaginha do óleo, retorno do óleo. Esse aqui também, ó, e esse daqui é os parafusos, ó. Água, água, água, água, água, tudo água Parafuso e óleo Parafuso e óleo Fechou? Então tem o ladinho certinho de colocar Muito cuidado, hein? Vamos lá, vamos começar a montagem aqui agora Pessoal, ó, outra diquinha aqui Muito legal pra vocês, hein? Ó, vou estar tá usando ali Esse parafuso aqui, ó, de cabeçote, tá? Ele é a Allen, a cabeça. Esse parafuso é o parafuso do motor MD. Sabe aqueles que saiu no Passat 1.5, um Voyaginho? os motores de MD. Até uns 300 cavalos, isso aqui vai muito bem, tá? Vou te mostrar em relação ao original. Isso aqui é original, que é aquele que é estriadinho. Puta, não vai dar... Ah, dá lá, tá vendo? É estriadinho. Esse aqui é o Allen, ó. Olha lá. Olha a diferença dos dois, tá vendo, ó? Esse aqui, ó, ele é bem mais fraquinho. Isso aqui é, é, acho que é 8 kg de torque, né? Esse aqui eu, eu coloco 12 kg de torque. Ele vai muito bem, tá? Isso aqui, se você for num desmanchezinho aí, o cara praticamente te dá. Eu paguei 20 conto no joguinho. E é jóia isso aqui, é ouro, hein? Beleza? Mais uma diquinha aí, eu vou usar aqui no motor dela. Pessoal, já ia esquecendo outra coisa, hein? Ó Trava rosca É bom colocar um pinguinho de trava rosca, tá? Ó Só uma gotinha Certo? Ainda não Agora o próximo passo aqui é torquear, certo? Temos um torquímetro aqui, eu vou, eu vou tentar mostrar pra vocês Cadê? Ó Desse lado aqui é quilos Puta, não vai focar ah, Vai, ó, quilos E desse lado aqui é newton É newton? O que chama? Torque, né? Libra, Newton. torque, sei lá New Então eu bad. vou, é aqui, ó <risos> Ó, vou no quilo, certo? Em três etapas. Focaliza, Camerinha, por favor. Ó, vou começar com 6 kg. Certo? Ó, 6.9. Vou achar aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó. Focaliza, Camerinha. 6.9. Não tá dando para ver legal, mas... O zero... No 6.9 aqui, ó lá, 6.9 Ah, deu pra ver, né? Aí ele vai dar uma estraladinha Não sei se vai dar pra vocês escutar mas Vamos ver Em X, tá? Ó X, ó, esse, esse Esse e esse Depois esse, esse Esse e esse, esse, depois os dois Do meio Nossa, a parte de mecânica nunca é possível, né? Hum? Não Porque agora que ele tá fechado a porta, não Tem que fechar e decorrer Dá pra escutar, ó Pega a câmera aqui, mano Põe bem pertinho Pega com o cavalete todo Pega com tudo assim, isso Põe aqui, bem pertinho Só pra escutar o barulho Mais pertinho, assim, ó, ó. Só pra você escutar o barulho, ó Entendeu? Estralou é porque tem 6,9kg. Ó, vou fazer o outro para vocês verem. Ó, é uma chave catraca normal Para quem nunca viu um torquímetro. Ó, tá vendo? Ó, tô apertando. Então quer dizer que ele não tem 6,9kg ainda. Ó, estralou, tem 6,9kg. Certo? Ó, quem quiser começar com a sequência menor. De.. Com 5 kg tal, porque o original é 8kg, né? Vou apertar o do meio agora. O original total é de 8 kg. Mas agora é. Agora como esse é um carro turbo. Eu vou mandar 12 kg de torque. Não dá pra colocar 12 kg no parafuso original, tá pessoal? Se colocar, ele vai quebrar. Se quebrar dentro do bloco, você se arrombou. <risos> <risos> tá fudido. Pode se tirar. Ó, então agora vamos lá para um próximo torque. Segura aí mesmo. Ó. Tá. Vou mostrar assim de pertinho que eu gostei. Uhum. Deixa eu regular aqui. Bom, eu mostrei a primeira, não preciso mostrar, regulando a segunda, né? Nossa, melhor. Né? Não, não, pera aí é que eu vou mostrar. Por cima, ó. ó. 9,7 kg de torque. Ó, tá vendo aqui, ó focaliza aí, câmera Ó, 9.7 Aí ele tem essa quebradinha aqui, ó Você coloca no zero aqui, ó, tá com 9.7 Se quiser ser 9 exato Aí é só ir diminuindo aqui, ó É complicadinho de explicar Entendeu? Aí se você coloca no 4 Vai dar 9.3, entendeu? que vai dar 9 menos 4 Não, é por esse lado aqui, ó Entendeu? a jogatina se você colocar aqui, ó, no 6, ó, 8, 6 Se colocar no 6, vai dar 9.1 Entendeu? Será que eles entenderam? Eu Entendi. acho que entendeu Então vamos lá, hein, até estralar Estralou que é a parte mecânica, né? É. Ó, agora vou mandar 12 quilos. Não, é só fulinaria. A parte mecânica é legal pra galera, né? Eu acho que é. Esse motor você montou do zero, né, mano? Do zero. Sozinho? E mostrei... Ah, esse foi sozinho. E mostrei que é 1.6 original, ainda mostrei os pistão não vídeo. E quanto né lembra é. assim que vai fazer que tá montado né é pô. turbo se bem que a dona não acelera direito né mas tudo bem ó 12 <risos> quilos agora hein pessoal agora é o seguinte tem uma macetezinho aqui você tem que colocar a mão aqui ó e sentir aqui é umas. você fecha o olho mostra eu aqui Ai, meu Deus. mostra eu aqui como é que faz vou ter que mostrar lá não para eles entenderem eu só vou explicar ah. ó tá, tá vendo aí. eu aqui não Pera aí. Põe de ladinho, ó. Ah. Você fecha o olho e você vai entrar em transe com o parafuso. Entendeu? Você fecha o olhinho e puxa assim, ó. Ah. Para você sentir se o parafuso não esticou. É um negócio meio estranho isso, mas se ele esticar, você vai sentir. Tipo, Se o seu parafuso não aguentar o torque, ele estica, você vai sentir que você tá apertando, só que o parafuso não tá rodando. Ele tá esticando. É um negócio muito louco, mas se acontecer você vai perceber, entendeu? Volta aqui, irmão. Volta aqui, ó. Tô tá filmando legal. Ó, então aqui ó, você tem que sentir, ó. Devagar, não vai com força. Ó. Se o parafuso esticar, você vai sentir, você vai saber. E aí você tem que tirar ele e trocar, entendeu? Isso é qualquer parafuso, amor? Não, já expliquei no vídeo aí, amor. Você ah. acordou agora que minha mulher fez uns exames de sangue aí e tá... <risos> aí... Eu já expliquei no vídeo. Ah. Mas você quer que eu explique de novo? Porque mulher, você sabe, né? Tem que ficar uns 300 <risos> vezes. Não, tá, bom, tá bom. bom, Eu quero te preocupar com o pessoal, se aprender, só isso. Fica direito essa porra, hein? Vai direito essa porra. É isso aí, tá torqueado agora. Agora é só conferir, estralar todos de novo e já é. Paciência, né, amor? É. Com calma. Com calma. Vai fazer merda. Não dá problema. Cinco anos esse motor montado já trocou de turbina. Já era carburado. Já era carburado. Trocou de turbina, trocou de um monte de coisa. Turbão há cinco anos. Não, é, cinco anos, né? Eu só andei com ele além há um ano, né? Valeu, Uma coisa mano. que eu queria falar pessoal É o que? Esse pistão aqui Ele é paralelo hein? Ele não é original não Nossa miserável, agora que você não, me fala Você já sabia <risos> Só que o que, que vulga muito nesse carro Sabe o que é? Acerto. Acerto Foi acertado do jeito certinho Pela pessoa certa que é o Portuga Oficina Portuga Motor Nervoso. Segue eles lá no Instagram. É o Acerte que pode. O é o que pode, né? É, é o que dá. Não é o que ultrapassa é. o, a, o que pode. Não, e outra, tem que ser um acertinho fino, do jeito certo. O carro é super econômico, Muito. que é 1,6. E não quebra. Aí, ó. Tá aí andando normalzinho. Essa juntinha aqui é coisa que acontece, mas. Firmeza. Fechou? Fechou. Então, é isso. É Acerta pela pessoa certa. Vamos Uma... lá, Deixa eu posicionar aqui ó. Você tem que dar um pause, irmão Pra não ficar dando esse trancos. Aí, ó Aí, rapaziada Terminei de montar, hein Como eu Gravei desmontando Eu não gravei montando, né Porque Não tem necessidade, né, amor Senão o vídeo ia ficar muito grande Aí agora só falta eu comprar uma bateria Porque a bateria do carro foi pro azeite Que ficou com a chave geral ligada Aí ficou muito tempo parado Grudou as placas, já era a bateria novinha Então, amanhã eu vou ver se eu compro uma bateria Aí eu filmo... Aí eu vou filmar dando partida, fechou? É nóis, tamo junto, hein, pessoal? Volto a gravar no outro dia. Tchau!